Então é isso, pessoal. Saiu o resultado do CPI e do Core CPI, que foram muito bons, abaixo do previsto. Com isso, os mercados comemoraram, teve Pump aí na SP500 também, no Bitcoin, que não foi tanto assim quanto eu imaginava. Eu tive um stop nessa operação de short aí, tá? mas está dentro do meu gerenciamento. Hoje é um dia que extremamente volátil, então tava estava pegando leve aí nas operações, então nada de outro mundo. Mas vamos ver aqui agora, será que a gente vai entrar de fato num bull market? Essa é a pergunta que fica aqui nesse momento. Eu vou tentar aqui trazer para vocês o que eu estou Analisando nesse momento. Então, vamos dar uma olhada. Não se esqueça: se você gosta dos conteúdos do canal, já deixa aquele like para apoiar extremamente importante. Se você não está inscrito, se inscreve, ativa as notificações e participe aí também do grupo do Telegram. Lembrando que também tem aqui o Membros do Canal e o Grupo VIP. Eu vou deixar aqui na descrição, abaixo, no comentário fixado também, para você participar aí né, do grupo VIP, é gratuito para quem é trader é afiliado e o membro do canal vai ser bem interessante, cada vez vai ter mais updates aí, inclusive fiz update ontem à noite também para quem é membro do canal aí, tá? Então, galera, o CPI aqui, os, os indicadores saíram muito bons, né, a gente pode ver aqui agora, só passar rapidamente para vocês, saiu aqui abaixo do previsto, né, o Core CPI que é o que o Fed mais gosta de olhar, que isso aqui a gente tira fora, então, a, a, o petróleo, enfim, a alimentos, né, que são mais, mais voláteis em preço, então, esse aqui é o indicador mais importante, Core CPI aí, então saiu abaixo, muito bom. E o mercado já começa aí, né, prever uma possibilidade de um soft landing, né? Ou seja, entrar numa. Na, sem, sem, sem haver uma recessão forte lá no, nos Estados Unidos, tá? Então isso é um, é um, é um motivo de comemoração aqui para os mercados, por isso a gente teve esse pump. né? E agora a pergunta que fica é essa aí, será que a gente vai de fato entrar aqui no, no, no, no rally de alta aí, né? No, no, no bull market? Eu vou tentar responder para vocês aqui o que eu estou analisando nesse momento, ainda é muito cedo, tá? Amanhã a gente tem, a gente vai ter amanhã aqui, ó, deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Amanhã a gente vai ter então a fala do, do Jerome Powell, né? Do, da reunião do Fonk. Tá, então vai ser aí por volta das... Eu espero que esse aqui esteja no horário certo, tá? porque eu estou com o VPN ligado, não sei se ele pode mudar aqui minha, a minha... meus horários, mas pelo, pelo que eu estou vendo aqui, vai ser realmente é por volta aqui das 4, das 4 e meia. Tá bom? Então isso aqui vai ser importante a gente acompanhar. E na quinta-feira a gente vai ter a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego. aqui. Vamos ver aqui. Que esse indicador, aqui na quinta-feira, Thursday, que é, meu está em inglesa. Então vai ser aqui ó, seguros de seguro desemprego, vai ser importante também acompanhar, esse é outro indicador que a gente vai ter que ver. Então na quinta-feira a gente vai poder ter uma noção geral aí no final do, do dia, para onde o mercado poderia ir aí, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estou acompanhando aqui nesse momento nos gráficos e que eu pretendo fazer aqui então com o Bitcoin, né? Então pessoal, vamos começar pelas pequenas aqui. Tivemos esse pump, né? Aqui, vou até puxar, baixar o tempo gráfico um pouquinho, quatro horas. Estou acompanhando aqui essa formação de cunha. Tivemos um falso rompimento aqui. Eu não imaginava, honestamente, que a gente ia romper essa região. Honestamente, falando com vocês aqui, tá? É minha, a minha operação aqui. Eu estava, né? Esperando uh, as pequenas testar essas zonas aqui de novo e depois ter essa coerção caso o CPI saísse, né? Obviamente, um é ruim, né? E como saiu bom os mercados comemoraram, a gente tevemos esse pump gigante aqui, ó. Mas ainda a gente tá aqui numa cunhazinha ainda, tá, pessoal? importante ter ciência disso aqui. E outro ponto importante também que eu quero comentar é que olhem acompanha aqui o gráfico mensal, a média de 21 semana, 21 meses, tá? Eu comentei para vocês aqui inclusive no num dos vídeos aqui no meu canal, muito tempo atrás sobre o beijo da morte né então quem quem está acompanhando mais tempo aqui é bom acompanhar ver isso aqui porque essa média aqui de 21 meses é importante tá aqui na região dos 4.027 pontos né a gente acabou fechando o mês passado acima dessa região, tá? Então, que é um sinal muito bom. Aqui nesse momento estamos fazendo um Doji, já que é um candle bem complicadinho nessa região aqui, tá? Então, faltam em 15 dias para fechar o mês. Vamos ver se a gente consegue ficar acima dessa região aqui dos, dos 4.027 pontos. Tem uma linha de tendência que eu estou acompanhando também aqui ó, no, no gráfico. Desculpa um pouquinho que meu mouse aqui é meio louquinho. peraí. aí. Olha só, então essa linha de tendência aqui que eu estou acompanhando também, tá? Aqui no gráfico escala aritmética. A gente teve aqui suporte, suporte, depois resistência, resistência, resistência, depois rompemos para cima, rompemos para baixo aqui agora. Essa linha, essa região também é um ponto que eu estou acompanhando aqui como uma resistência para SP500, que ela está não conseguindo romper nesse momento aqui ainda, né? E essa média aqui de 21 meses é importante, porque a gente pode ter aqui uma... uma dar uma falsa impressão que o mercado vai voltar a ter uma alta, né? E eu acho muito cedo para dizer isso, tá, galera? Eu acho muito cedo o cenário ainda não está nada bom, tá? Porque, olha só, pensem comigo, né? Uh, se o dólar começar aqui, o Dexito começar aqui agora, ele simplesmente despencar muito forte... O que vai acontecer com o preço de commodities, por exemplo, petróleo e outras commodities? Elas vão começar a subir muito forte, né? Isso, isso vai fazer também que a inflação nos Estados Unidos acabe aumentando muito mais. Então, eles não vão poder simplesmente começar a afrouxar muito aqui o dólar, na minha opinião. Não seria inteligente aí fazer isso, tá? Porque simplesmente a inflação ela está longe de ser resolvido o problema. Isso A gente tem que ter ciência de, de, disso aí, né? E a questão também de, de o dólar começar a afrouxar muito, as políticas monetárias começarem a afrouxar nesse momento, elas vão fazer, com certeza, aí, na minha opinião, o dólar enfraquecido fazer que as commodities subam de preço né, e com isso impacta a inflação. Tá? Então, tem toda esse jogada aí que acho que vai se desenrolar nos uh, próximos meses, aí, na verdade. Né? Mas para o final de ano aqui é uma excelente notícia que esse Core CPI, com certeza. Né? Mas eu acho ainda é cedo e a gente tem que acompanhar, de fato, aqui essa média aqui no, no, no mensal, a média de 21 semanas, para ver se a gente consegue fechar, então, de fato, acima dessas região região aqui dos, dos, dos 4.027 pontos aqui obviamente essa média vai movendo né E eu vou avisando vocês ali no a medida do possível tá bom galera eu acho que é um vídeo importante eu vou tentar deixar aqui em cima se eu achar que o um vídeo no meu canal sobre o beijo da morte P pesquisa aí André Falti beijo da morte eu fiz aqui essa análise lá que é do canal do até esqueci o nome do cara aqui aquele italiano italiano americano lá né Trader então olha só DXY Y, agora, então, teve esse essa rompimento para baixo. Honestamente, não estava esperando isso aqui, tá, pessoal? Obviamente, comentei para vocês por que, que eu não estava esperando isso, mas, realmente, um indicador importante que saiu bom aí, né? Então, uh, faz parte aí, a gente... Uh, no caso não tem como adivinhar de fato o que aconteceu foi uma aposta minha aí né? e com certeza o meu meu meu prejuízo ali é pequeno em relação a isso tá então acho que não tá dentro do, do gerenciamento de risco importante saber que nesses dias que de volatilidade a gente não pode ser, ser muito ganancioso e querer apostar para um lado muito forte tá então apostas a gente pode fazer mas não pode querer alavancar demais eu avisei para vocês ontem reforcei também no canal de membros que é arriscada a operação tá uh... Ah, também na né, sp 500, comentando para vocês aqui, ficou um gapzão aqui, tá, pessoal? Vamos puxar aqui esse SPX, acho que é importante acompanhar esse SPX aqui, tá? Vamos puxar 4 horas, ficou um gap gigante aqui nesse pequeno exatamente essa zona aqui, ó. Até essa zona aqui dos, dos 3.980, não, 3.000 e quase 4.000 pontos aqui, 3.980 aqui, deixa eu dar uma olhadinha, esse gap for formado. Então, isso aqui, galera, é um baita de um Gap aqui né um baita de um Gap tá então para mim aqui esse só vai fechar esse Gap em algum momento tá um Gap muito grande uh, acho que o mercado reagiu demais também essa a essa notícia aí né e também que quase formando aqui uma divergência no 4 horas também né do do, do RSI né pelo menos aqui na, SP, na SPX né então um, eu acho que a chance grande de mercado dar uma né S segurar um pouco aqui agora. E avaliar amanhã o que o Paulo vai falar, né? vai ser muito importante essa fala amanhã, vai ser extremamente importante. Talvez eu acompanhe com vocês ao vivo aqui, vai depender realmente se eu vou conseguir fazer isso aqui ou não. Tá? Eu aviso para vocês ali no Telegram sobre essa, essa questão. Mas esse gap aqui é importante de ver que é, é um ponto de liquidez é, extremamente forte. né? Então vamos falar do, do Bitcoin aqui, os pôs de criação o que, que eu estou vendo nesse momento. O Bitcoin, galera, olha só pegar aqui o gráfico do Bitcoin mesmo. Está uh, dentro desse canalzinho aqui agora. Tá? Realmente que eu não, eu não imaginava o Bitcoin romper acima da região 17.600. Né? Eu botei um stop um pouquinho mais acima aqui, nessa zona acima de uh, 17.740. 17 botei o stop, avisei lá no grupo também da, da, de membros né quais são as minhas operações aqui uh, de short no Bitcoin nessa zona. Tá? Porque a gente tinha liquidez aqui, uh, olhando os mapas de liquidações aqui também. O... Todos os indicadores tinham pontos de liquidez, né, pessoal? Mas realmente, com a notícia do CPI, que o risco era grande, eu sabia disso, por isso a minha mão, que também não é pesada nessa região. Nesse momento, eu estou uh, observando, tá? não estou buscando aqui a operação. Eu tentei entrar no short aqui nessa zona, de novo aqui, 18 mil, não consegui pegar esse short, que fui estopado. Eu, fui ter... eu vi que o Bitcoin bateu aqui, deu uma retraída, pensei que ia subir e voltar a testar de novo. Acabou não pegando de novo essa, essas, essas ordens de short aqui, para tentar, né? Mas agora eu vou ficar um pouquinho de fora e vou esperar realmente amanhã né, a gente vê o que pode acontecer aqui. Só que a minha, a minha ideia em relação ao Bitcoin é que sim, a gente vai dar uma retraída aí, tá, eu acredito que regiões de Fibonacci é a chance melhor de acontecer. É a gente voltar a retestar essas zonas aqui dos 17.600 uh, e também aqui a região dos 17.460, tá, regiões de, de Fibo, né, acho que vai ser uma região importante de testar, porque a gente teve muita liquidação e muita compra mercado também aqui, tá, então olhar no TRDR que a gente pode ver, ó, tô somando aqui, deixa eu puxar aqui o de uma hora, se não me engano, Aqui, pessoal, só aqui a gente teve cerca de 31 milhões de dólares em liquidações e praticamente aqui somando tudo, ó, dá mais de 1 bilhão de dólares de compra-mercado. Tá? Então, para mim, isso aqui é um ponto... Uh, quem conseguiu entrar no short aqui nessa zona, aí, tá? É, realmente é difícil prever para onde o preço vai ir, mas tinha aquela região de resistência, realmente. Eu podia ter trabalhado melhor o meu short ali também, arriscado um pouquinho mais, mas realmente para mim, se passasse muito ali 17.600 eu já ia querer uh, cair fora porque o Bitcoin podia simplesmente, né, pessoal? Se a é subir e disparar, o Bitcoin poderia né, uh, subir muito mais, né? Então eu não queria tá, ter esse risco aí para o dia de hoje, né? Long short ratio aqui muito baixo, na região de 0,738, aqui 0,707. Um, o interest subindo também, né, indicadores de sentimentos tão bullish, mas com essas liquidações aqui e compras no mercado, tem que tomar cuidado, quem não realizou longs aí acho que é um bom momento para realizar longs tá? tem esse gap da SP 500 não marquem bobeira aí, quem conseguiu pegar um long desse aí, eu felizmente não consegui pegar essa oportunidade não, tá pessoal que é aposta mesmo, né? quem apostou que o CPI ia sair bom se deu, se deu bem aí, agora a gente vai ter essa possibilidade de fazer esse pequeno rally aí, uh, então final de ano Teoricamente vai ser bom, né? Vamos ver se vai ser amanhã e na quinta-feira. Daí a gente vai poder ter uma noção se vai ter um, a gente vai ter um, um bom peru de Natal, né? Vamos ver se vai ser legal. Ah, falando em peru de Natal, caras, uh, fiquei muito feliz que o Sam beckman Freed foi preso, tá? Fico muito feliz. Espero que ele tome um peru de Natal bom na prisão lá. Tô torcendo pra que aconteça. Comente aí abaixo se você tá feliz com a prisão do, do, do Beckman-Fried. Acho que esse cara tem que pagar pelo mal que ele fez pra várias pessoas aí, né? E realmente é triste, né, uh, e, e, e isso me deixa feliz por, por ele estar tá preso, mas saber que a chance da gente recuperar aí o 100% desse, desse capital é basicamente é muito muito baixa, né, então eu estou estimando aí cerca de 30%, 40% de recuperação aí desse, desse possível capital perdido, e espero que esse cara fique na prisão pro resto da vida dele, na, na, essa é a minha, minha vontade aí, né, porque realmente é, o mal que ele causou para as pessoas é... é, é, é não tem não tem preço pessoal tá realmente complicado mas falarei mais adiante ele para você sobre sobre esse caso né mas eu foco no canal que realmente é fazer essas análises né um, tem o um grupo de vítimas também da FTX tá pessoal tem que quem quiser ali vai entrar no meu grupo no telegram tem lá o FTX e daí tem um lá no, no comentário fixado tem o um grupo de vítimas para quem quiser acompanhar o caso da FTX aí beleza então vamos ver aqui aí Block olha só Uh, aqui os pontos de criação da, da BitMEX uh, aqui importante de acompanhar olha só, tinha aqui as ordens de venda, últimas ordens de venda nessa zona aqui, tá? 17.600 ele passou muito aqui já pessoal, daí esse stop aqui pegou, não teve jeito tá? e a BitMEX foi bem mais adiante, ó. a BitMEX foi lá na região dos 18.200 né? Então, na, na, na, nas corretoras principais não chegou a, tanto, a tão alto assim não, tá? Então, formou bastante pool aqui abaixo, ó, até essas zonas aqui, muito, muito pool de liquidação. Eu acho que a chance grande, tem chance grande sim do Bitcoin dar uma retraída aqui, vai depender muito dessa semana como vai ser, mas fiquem de olho nessas, nesses números aqui, ó, são todos pontos de liquidez aqui para BitMEX, né? aqui agora no, no curto prazo. Olhando aqui então o de 12 horas na Binance, né? simplesmente disparou aqui, pessoal, só buscou tudo que tinha que buscar para cima além do que eu, que eu podia prever aqui, né, e realmente isso fez com que esse meu stop fosse acionado, né? Então, formou a aqui agora para baixo na região dos 17.275 e também aqui na região dos 16.900, né, 12 horas, aqui no dia 7 dias da Binance, olha só como pegou essa região aqui. Então, esse aqui era um short que eu estava interessado ontem também, na né, região dos 7.450, falei para o pessoal no, no, ali no, no Discord, né? Uma, uma das ordens, a ordem intermediária, e depois a região dos 17.600, né? E agora tem liquidez formada aqui na região 16.500, para cima não está aparecendo nada. Deixa eu puxar aqui de um mês também, é bom dar uma olhadinha, ver se tem alguma coisa. No final eu para vocês o que eu vou fazer aqui, mas nesse momento eu vou observar, tá? Mas o que eu estou pensando em fazer. Então pegou a liquidez bastante para cima aqui agora, tá? Realmente isso aqui, pessoal, fora de, do normal, tá? Realmente é porque o mercado, ele simplesmente foi... Uh, rompendo tudo para cima aqui e não tem que fazer mesmo, tá? Esses indicadores, quando tem muita volatilidade assim, esse tipo de coisa acontece. E aqui, vamos puxar aqui também o da Binance aqui os mapas de liquidações. pegou tudo para cima também, incrível. Ficou com delta bem grande aqui agora, tá? Então acho que a chance de retrair é grande com esse gap da sp Só que eu estou cauteloso aí para shorts aqui agora, pessoal. Tá? Vou esperar realmente, uh, vou esperar realmente aí como vai ser a semana, mas observar aqui agora. Tá, é, se o CPI tivesse saído a, a ruim, com certeza teria feito um excelente trade aí, né? Seria uma, uma vendas ali nos 17.600 com certeza teria ter sido uma boa venda, mas infelizmente, talvez nem pegaria, né? Mas enfim, é, é, de fato, seria uma, uma operação muito boa. Mas enfim, agora o risco está bem grande aí para shorts, tá pessoal? Tomem cuidado. Uh, para longos desculpa longos para longos está bem bem arriscado também na minha opinião então tome cuidado para shorts eu vou, eu vou realmente esperar se Bitcoin voltar a testar agora hoje aí região de 18 mil de novo aí eu vou estar tá interessado em escalar shorts mas eu acho que vai ser pouco provável isso acontecer eu não gosto de shortar né nessa região aí vou esperar realmente o preço voltar a testar ali o topo anterior é, e ver se ver se eu consigo abrir uma operação aí tá de short mas com a mão leve, porque vai ser uma semana complicada. E aqui no Kings Fisher a gente pode ver, tem liquidez formada essa região 17.150, aqui mais ou menos, que tá? eu estou de olho, uh, mas sem muita clareza aqui agora nesse momento. Então é isso pessoal, um, qualquer novidade eu falo pra vocês ali no Telegram, participem também aí, tentem participar do grupo VIP, eu aconselho vocês a participarem, porque lá no grupo VIP a gente vai estar mais de perto ali, em breve vai ter, uh, vou estar lá no chat de voz, trocando ideia com o pessoal, fazendo análise junto ali, tá? E os membros do canal vão poder acompanhar também uh, isso as gravações, vão estar tudo nos mesmos canais ali, e vai ter muita novidade aí, tutorial entrando, muita coisa que eu estou planejando aqui já, minha playlist que eu estou montando aqui, várias coisas interessantes que quem for membro do canal vai ter acesso a tudo isso, tá bom? Então Desejo vocês aí bons trades, né? Infelizmente, esse meu trade aqui uh, não foi, deu muito certo, mas é um dia que eu sabia que tem chances de dar errado. É bom a gente estar tá ciente disso e saber gerenciar sempre o risco, isso que é importante, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Uh, ah, conclusão, minha conclusão, pessoal, em relação a, a, a tudo isso aí, eu acredito que a gente vai ter que esperar, tá? Eu acho que não tem o não tem, não tem que, que dizer para vocês, mas eu acho que o bull market, na minha opinião, aí uh, não vejo bull market aqui por enquanto agora tá acho que é muito cedo para falar. É uma comemoração do mercado aí, uma ejaculação precoce, eu diria do mercado. Então acho que a gente vai ter que esperar um tempinho para ver como vai ser e ver o fechamento desse mês, né? E ver o que o Paulo vai falar amanhã e também os indicadores aí dos, dos pedidos sociais seguros de desemprego tá? Mas eu acredito que é muito cedo para falar em boom market, tome cuidado aí. Eu acho que para fazer faz, falar boom market de fato aqui para esse pequeno, a gente teria que estar tá rompendo aqui, ó. Essas zonas aqui, ó Essas, esse, esse tipo de aqui, tá? Daí sim, a gente tá falando em bull market. Eu rompei isso aqui, começar a disparada, aí sim, a gente poderia tá falando em bull market. Eu acho que antes disso aqui, eu acho bem, bem difícil de falar. E essa zona aqui, com certeza, é uma zona que a gente vai ter resistências aí, tá? Importantes. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, se inscreve no canal se você está inscrito. Ative as notificações e a gente se vê aí, então, em breve. Um abraço.